E aí gente do canal. Comecei a gravar agora. Puta que pariu! Deu ruim! ruim. Caraca! Deixa, né? Deixa eu apresentar de novo. Aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo. E eu vim ensinar vocês como jogar de cair início, só que eu botei pra gravar e eu não vi que os caras estavam invadindo minha jungle. Aquele head já era. Já era. E vamos lá. Hoje estamos com. Vai ser a aula de Boteco, né? O nosso professor que está dormindo, falei para ele fazer um café com leite médico porque não tem açúcar na casa dele. Não, agora já explanou, beleza. É. Tem que falar né? Ele tá com sono. Só que é o seguinte, eu não tenho lixo, ninguém me ajuda. Ninguém me ajudou. Pedi lixo, eu morri lá e os caras meteu foda-se, então eu vou ter que fazer de onde sozinho. Não tem gank. Tem um garim um level 2. Ah, oh, só merda, uma atrás da outra. É, vai esperar aí, fi. Não vai ter, ter gank, não, rapaz. Não, e ele farmou igual a minha bunda também. Só que eu não gastei flash em nada. Blitz me acertou um, um puxão na hora que eu usei o giro. Mas... A, primeira, a primeira aula hoje é ensinar por que, que Riven cautera a Garen. É, não sei o que. O cara que, que pega o Riven pra cauterar a Garen aí é diferenciado demais, né? Mas Riven cautera o Garen? Demais, velho. Nossa, olha aqui ó. Olha o counter. Vai, vai que eu tô gravando. Meu amigo. Vai, não, vai eu que eu pego, tô gravando. Pego. Tu me pega? Uiii, foi trollado. Peguei, peguei, peguei, peguei. Pegue. Nossa, achei que ia morrer. Juro ah, que ideia. achei que ia morrer. Mano, não tem como não, o Riven dá muito counter em cara. É, me explica por que ele dá tá counter. É porque aí você vai ter que fazer essas pesquisas apuradas, né? Mas eu só sei que dá conta. Eu nunca perdi de Riven pra gato, não. Pode ser. Não sei. Todo mundo você vai ver o segredo, velho. Você vai ver o segredo, relaxa. Me diz qual é o segredo. Não, você tem que esperar. Todo mundo tem que esperar. Segredo, só no final tá? do vídeo que você vai contar? Não, quando eu fechar o item, acho que eu já tenho gold já. Mas já? Letalidade. Né? Não, não tem gold não, não vai rolar não. Calma, espera. Aguenta. Letalidade, né? Não, que letalidade. Letalidade counter a Garen não, fi. Não? Não, ah! Letalidade counter a bicho papel, Garen, não é papel? Ah, O Garen vira, é um bote, item que bote. ninguém acha que vai counterar um Garen, porque não faz sentido, mas ele countera. É... deixa eu ver. Fez o quê? Não, ainda não fiz não, relaxa. Só comprou espada, caralho. ida titânica é, é óbvio, uma espada pra cada mão, hein? Então. <risos> Escada pra cada mão? Então, porque tu tem três? Responde, qual é o terceiro braço. Ó, ah, aqui ó, aqui ó. Quando o jungle é bom, é diferenciado, né? É, nossa, pegou. Nossa, que eu levo o Botou pra correr, botou pra correr. Então, espera, espera que eu tô chegando. Fica, fica, fica, fica, beita beita que eu tô chegando, beita que eu tô chegando. Vem, tem que eu tô chegando. Que que é isso aqui, meu filho? Vem, tem que eu tô cara chegando, tem tá que eu tô chegando. cara tá brabíssimo. Vamos pro dive? Se você tankar, vamos. Se você Bora. não tankar, não vamos, não. Meu Deus, acabou os minions, hein? Ei. Nossa, é tanque demais, né, velho? <risos> opa, opa, eu vou pegar um robô antes dessa via agora? Ó o Fizz aqui, viado. Fizz tá aí, velho? Não, esse, eu sei, Vou farmar aqui, que é o melhor que eu faço. Ai, caralho, travou. Travou, gente. Travou. Valeu, Catarina. Valeu, Cat. Mia mais. Nossa, só o TP, velho. Tem que culpar, gente. Tem que culpar, culpar o mid. O mid não é culpa, eu, culpa dele. Independente Nossa, não se ele tem gold ainda, velho. Eu vou ficar. Oh, nossa, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Não posso ficar dando B comprando outros itens que não ser o meu item secreto, mas eu vou ter que fazer isso, né? Hum. Aí, ó, vamos fazer mexer Que Isso, o que a na cabeça da Catarina? O que a ah, gente na cabeça da Catarina? Não, não, era o negócio do Fizz, era o negócio do Fizz. Ah. O que do Fizz eu não tô ligado, não. Pensou que era o Gali? Já. Ah, sei é lá, velho. Doideira mesmo. Olha o palavrão, gente, reporta blitz aí, ó, para ser banido ó. Quem é que Blitz? não esse Blitz, sei lá, quem é ele? Ele tá falando aí no chat? Tá falando, não deixei ele falar sozinho Eu <risos> deixei esse Blitz falar sozinho ó. Eu não sei, Uou. eu jogo sem chat dual Ah, você joga sem chat? Foi banido, né? Não É Cheio porque... Não adianta nada, chat dual eu, eu não vou ajudar ninguém, Pi. Não vou ajudar ninguém, velho. Catarina não ria, ninguém me ajudou aqui. Ô, oh, tá tudo sob controle no top, sério. Você sério tá tudo controle? Não, ah, eu vou, vou deixar que se foda. Quero se, entendeu? Tô nem aí. Ai, filha da puta, quase que eu morro. Ah, tinha uma via aqui, ó. Ninguém ajuda, ó. Oh, ninguém ajuda. Eu, juro por você, eu, só, eu só não morri agora por causa do meu talento, velho. Ó, ó, ó, ó. Ninguém ajuda, velho. Nossa, nem tô botando fé que eu não morri. Não, eu não vou ajudar ninguém aqui, filho. A via tá me campando, quer ajuda? Se vira. Quer gank, mas não ajuda? Então, não chora. Joga. Quieto. Ô, onde que ela vai tá, Você ah, sabe? Tu eu... também, lá, se laço, Sabe onde a Vita? tá? Sim, aqui no bot, ó. Fez dragão. Tá, tá suave aqui, certeza. Tá, ah, tá suave, pode levar, leva essa torre lá. Não, não vou levar, não, é minha vida. Só vou puxar mais um pouquinho, aí eu dou B. Essa Zé Ruela. Pegarem, corre muito. Ó, o bot tretando lá, ó. Mostra ah, o teu vou teu fazer teu... meu item secreto, Zubit. Mostra, mostra tudo o item secreto. Mete o vai, mete o vai, calma aí. Primeiro eu compro uma, uma, uma potion, né? Aí tem que fal... falta 3 de gold, ó. Pronto, acabou a lei. Ih, esse item? É muito roubado, velho. O Fizz morreu. Faz suas contas aí, por que que ele é bom? Ah, que burro! Esse R é, que não funciona Ei faz suas contas, porque que esse item é muito bom contra a Garen Por que? Fala Não, faz suas contas ele. Pode falar aí. eu já fiquei puto agora O R não funcionou e, o, que, o que é do Garen que dá dano mágico véio? Pra counterar O que é do Garen? Por causa disso? Não, não é o que É, o quê? é, é a ult, a ult dele não dá dano com esse. Item. Por que não dá dano? Porque ele tanca dano mágico, a ult do Garen é dano mágico Tá. Ah. Aí a ult do, do Garen meio que não te... Ela parte assim, você não toma dano aí o cara fica assim, ué E aí você mata ele, porque ele vai ter gastar a ult, né ah. O Garen sem a ult não é tão bom de troca É, tô apanhando de Karen aqui, mano Vai se fuder, essa vinheta da minha diálogo. Seu filha da puta Ah, gente, dá moral, velho E o time não ajuda, né Se foda, bot, se fode Se foda Ó, oh, o Garen é solado, oh, olha a ult dele, olha a ult dele, aqui, ó, oh, ó, oh, dá um olho, dá um zoom. Ah, nem deu, nem deu. Ele não usou ult, não? Não, ele morreu antes. Ah, velho, tô puto aqui, mano. O R não funcionou. Será que ele viu a minha Rex e deu flash pra longe ou ele achou que ia morrer mesmo com a ult? Não entendi, não. Sei lá. Meu, gente, o Cain tá muito fraco. Essa fluna do Caim, essas novações do não ficou legal, olha. Havia em cima. Mas não é isso aí que usa de Caim, velho É qual? Eu peguei essa aqui pra... eu acho que é vermelhinha, acho que é melhor Vermelhinha melhor? Morreu Dá pra matar ela, será? Tem ult? Dá, dá sim Espera ela dentro do mato <risos> aí, você pode morrer, aí você pode não matar, viu? que esperar da... ela, pegar ela pela surpresa E ela tem ult, não me ultou não Meu Deus Sou calma aí, foda, calma, aí né? calma aí, calma aí, calma aí. Boa. Sou Esse Garin tá fudido agora. Sou foda, né? Sou foda, né? Sou foda, mano. Você acha que o Garen me, me mata de ult? Eu sem ult e ele de double buff? Acho que sim. Condições <risos> é, extremas, né? Mas eu acho que ainda mato ele. Véio. Debaixo da toy, não. Ah, óbvio, porra aí. Aí, nem se eu tivesse 10 mal-mortes eu não matava. Ah, mas eu vou, que eu vou nesse bot agora eu vou ir. Vou ir só pra me transformar. O cara tá literalmente double buff, velho. Filho da puta. Ajuda, <risos> seus <risos> desgraçados. Ae, posso me transformar, caraca. <risos> Olha o garengue. Deixa eu ver. Matou o Garen? Ah, tu sim, tá querendo. Ah, ah, ah. <risos> ai, ai. vai morrer aí, Não vou, não. Vai sim. Não acredito que tu matou. Não faz double nem fudendo. Faz não, mas é porque eu joguei mal, mas eu fazia. Caralho. Caralho da porra Tô voltando pro jogo O famoso Monoreal Manda pra eles, se inscreve no canal, vem participar do vídeo aí, ó Como é que é o... O nome o do canal? Um... É tem Zubit um Game. Não, não é isso não, velho, tem um okay. negócio é... O okay. que? É, tô tentando lembrar, velho ah, é, deixa o like, se no canal, espalha a semente e não sei o que mais Ah não, pera É, não isso, sei. Não é, é... calma Espalha a semente, se inscreva no canal é a última coisa, então calma Deixa o like, assista até o final, espalha a semente e se inscreva no canal, isso aí. Ah, isso aí gente, ouviu? Aí. Não se esquece de ajudar aí Ó oh, gente, por sinal, não se esquece de tá tendo o campeonato de LoL no nosso, do nosso canal Compartilha com o nosso, nosso campeonato LOL aí, ó. Pra você ficar ciente aí, ó, você ó. Tem vai que fazer com... campeonato de X1, velho. Campeonato de X1? É... Ah, deixa no um comentário aí, gente. vocês topam o campeonato de X1, eu posso, eu posso montar um campeonato de X1. Campeonato de X1 é o, é o point. Aí se a galera topar e tiver mais de 30 likes, eu posso dar uma premiação de 20 reais pro campeão, pro campeão que vai ser mais skin, no caso Vocês topam? Tá ah, que tá tensa aqui, mas eu acho que eu mato Mati. Ih, carai Puta merda Oh, ah, levei, esqueci Preciso me transformar Tá bom. É first break? Que isso? Não, a gente já perdeu todas as torres do jogo. Já, fi. First break. <risos> tá bonito, tô estou sabendo, cara. Faz tempo, gente. Que isso? Ó, tô muito na Olha, eu tô 3-6. Mas tu vai ver, eu vou terminar esse jogo ainda positivo. Você quer, quer apostar ou? o oh, que elo que esses caras? Você sabe? Nem olhei. Vamos olhar, gente? Esse jogo tá estranho pra caralho, velho. Não sei, cara. Deve ser tudo bronze. Vamos lá. É fácil ganhar de Garen. Tudo bem, mas esse Garen aí tá terrível, velho. Por quê? Joga bem ele ou jogar mal? Joga mal pra caralho. Nossa, essa carro morrendo. Ah, morreu. Olha o dano da carba. Só que filho. eu marotei o head deles, hein? Roubou o head? Marotado. Olha o Blitz aqui, ó. Hum, peguei. Que isso, ele queria.. Eita, nós. Voltou em mim. ele tá vindo em mim. Não, não. Tá bom? Oh, Eles estão no arauto. Eles estão no arauto. Tenho Aralto. certeza. Ah não, tá não, tá não. Mas o arauto é nossa. Porra, é essa aqui, velho? Quanta treta! Hum, que eu ia pegar agora, hein? Porra. É, morri. Tô com muita vida eles estão. Sei lá se eu devia ter virado Precisa morrer Boa Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou fazer a build do 5x1, porque esse jogo vai precisar Calma, segura aí, segura aí que eu tô chegando. Segura, segura, segura, segura, segura. Tá, calma. Calma, voltar daqui, voltar daqui. Pronto. Não mata, não. Achei que você matava. Não, não mata. Ah, sai com vida. Porra. Ai, eu fiz. Filha da puta, eu fiz desviando no. No levante. Morreu tu? Cara, eu não entendi essa cara porque ela não ajudou, cara. Tu entendeu? Cara, por que não ajudou? A karma a cara ficou parada olhando, cara, escrevendo, tu viu? É aí. Tu reparou isso? vou falar nada, vou ficar quietinho tu, repa tu reparou que ela... Não ajudou, parou pra escrever que dava pra entregar aquela luta, tu viu? O tanto que a gente conseguiu segurar nem, a luta? Eu nem vi, na né, real. Eu só tava muito sei lá Ela parou pra escrever, cara. Eu, eu, tava, eu não ia querer ter lutado ali, não. Eu devia ter ficado bem de boa. Ah, é, mas eu conseguia sair com vida, mas você veio, eu voltei, entendeu? Fizeram arauto? Ah, fizeram, mano. Eu quase matei Mas, o filho. Será mano. que foi mais de uma pessoa? Não, só tinha a Vila só. Porque eu fiz, voltou base, o Blitz voltou base e a MF tava comigo. Ah. que bosta! Nossa, a minha mão tá doendo, gente. Ó. É, é, galerinha. Ah, gente. Não, vou dar não. Não vou, não vou desistir. Você vai desistir, Diego? É Diego, tá no nome? Claudio. Cláudio. Cláudio. Não vou desistir, não. Poxa, eu travei, não consegui passar a parede, que bizarro, velho. Apesar de que esse jogo só piora pra gente no leite, mas. Nada. Se esse MF for ruim, quem sabe? Pior que a MF não é muito boa, não. Gente, os caras os cara pararam pra farmar! A mina parou pra farmar aqui! Tu viu? Sério? Não, ADC? Tá tu isso. parou pra farmar você e a Karma! Meu, a, Ai, a ca... Karma. tá querendo tretar velho. Meu, Vamos a tretar. Karma. A Karma e a Civir Parou pra farmar. Ah, quer saber isso gente? Vamos dar FF nessa. Vou dar FF, desisto. Bipolaridade. Desisto, time, time ruim. Desisto, time ruim. Olha, vai puxando o top. Ah, desisto, filho. já perdi a vontade de jogar. Já perdi a vontade de jogar desde o momento que os caras começaram a invertir minha jungle e os caras não fizeram nada. Eu não sei se eu mato ela não. Eu já morri pra ela agora cedo. Vou apostar mesmo mesmo seu bronze vou postar mesmo seu bronze duvida é, duvidou postar vou postar mesmo ah vai se fuder te vira cara te vira faça o que eu quiser bronze Bronze. Faça o que tu quiser, Bronze. Ai não morreu a MF! Ó. Não. MF Pig. Não morreu o MF Pig. É, velho, já desiste. Dá FF aí. E... <risos> Se tu sair com vida é bote. Eu duvido sair com vida, não vai sair. Não acredito Ai. nisso, cara. Não é possível que eles vão me achar aqui, velho. Não bota fé, não. Te acharam. Ai, filho da O Brito sabia certo onde tu tava. Que mentira, é, mano. Ele tá de O Quê? Tá de embate. Deve ser por isso que ele sabia onde eu botava sempre na diagonal, né? Ah. É. Carai, que safados, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! esse Nossa! mato Nossa! velho. Que Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! matei ainda, Nossa! Que isso, dois por um é lush. Tô Não ideia. sei o que, que você acha, mas eu acho lush. Cadê o. Ô, ô, ô, minha Fizz aqui. Minha Fizz? Nossa, deve tá putaço aí, viu? Vou pegar ele. Ou então fazendo o Blue. Deixa eu ver. Não, o Blue já fez. Fez o Blue e voltou top. Vocês oh, oh, estão oh, oh, oh, x2, vocês oh, oh. estão x2, aí. Matei ainda, velho. Vocês estão x2 só. E GG, oh, aqui, mano. Aqui. Fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui. Fiz aqui. Dá pra... Vamos levar mid, fim. Catalina matou. Ah, se pá que eu solei um Fizz 15 barra 3, hein? Porra! Nem vivo, solando Ah, esse aqui a gente vai ganhar ainda, cara. Ah, sem te informar, esse aqui a gente ganha ainda. Já tô voltando é, pro jogo. Depois de eu solar um PIS 15/3, nesse jogo aqui eu dou. Não, a gente FF consegue ganhar. Vida, a gente consegue ganhar, gente. A gente consegue. Tem a esperança, a gente consegue. A gente vai conseguir. Vamos lá. Então, a gente consegue, bora ou oh, às vezes jogando Saloquillo eu me sinto um besouro rola bosta, velho. Ah, me, me acalmei já. Vi a, a. Karma começou a jogar bem. Você Ai, ter... consegui! O que tu fez? Tinha uma vai atrás de mim, putaça, é. velho. Se o. se a o Karma continuar jogando viu? bem, vou honrar ela, cara. Porque graças a ela que eu tô voltando pro jogo. Karma é uma parada muito prontíssima. Nossa, aqui, a Karma jogou muito bonita, mano. Olha o tubarão. Que isso, velho? Tubarão do Fizz. Eu dei shield e ainda me, quase me matou essa desgraça. É, tá forte ele. Eu tô indo pra ele. Ah, forte? Cara. Tô eu. Isso daí tá absurdo. Cheguei. Então tá bom. Que Vamos pra cima, galera. 4x3 aí. MF sem ult. Meu amigo. Aí estão jogando o fino do fino do fino, hein? O fino invertido ao contrário. Nossa, joguei bem agora, hein? Tem que levar o mid agora. Tem TP, vai puxando. Vamos lá. Ai, joguei bem agora, hein? Me. Calma, estuda, estuna. Meu. Pode, pode, velho. Só mata não. Mata sim, filho. Mata nada. Tá <risos> forte pra caralho. É óbvio, que não mata. Ataque tá o vermelho ainda. Se ela tiver aqui, ah. ela morre, velho. Ih, hum, morreu. Tu não pega. Eu não vi. Nossa, errei tudo. Falei que tu não pega, Vê se tu pega Que isso? Que que é isso, meu amigo? Morreu Cara, tu viu o dano dessa vinha? Dessa vinha, mano? Tu é louco, tu viu o dano dessa VI mano? Eu tô indo até embora, tô indo até embora Caraca, velho, é pesado Nossa, Ué. tá na merda esse jogo, Por, isso que, eu, por isso que eu não consigo matar essa vi, mano Tu viu o dano que ela deu em tu? Caraca Fudeu, fudeu já ah, também ela tá com esse é, eletrotar, electro electrotar, alguma coisa assim, Eletrocutar. Isso. Acho que dá, hein? Acho que dá bom, hein? É. Peguei, ó, levantei o... Li, coisa, ó, o Fizz aqui, ó. Ou oh, sei lá, esse jogo não tá muito bom, não. Peguei, o fiz! A gente vai ter que ir lá pra ganhar a ult tá. do MF, como vai? Gastou uma ult a toa, né? Só lei MF, hein? Quem viu, viu, quem não viu. Nossa, quase que eu peguei o Fizz ainda. Eu pego, eu pego. Se vocês não pegarem, eu pego. Não, gente. Vamos lá, que agora é GG, fi. Esse jogo a gente ainda vai ganhar, mano. Quer apostar? Cara, eu ainda vou ter. Quero apostar Que eu ainda vou terminar negativo. Positivo esse jogo. Vai, tá aí? Tá aqui, ó. Hum. Esse matou bonito, hein. Nossa, velho. Que bosta. Eu errei tudo, mano. Mano, essa vinha desvia certinho do bagulho, mano. ela dá pra círculo pro lado Ela, assim, ela tá refinada, pra caralho Com isso ela, tipo, é culpa Ah, ela também, ela tá dois, um nível acima. pensei que tava dois Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Cara, aqui tá dar jogando merda, muito essa karma, vai, essa karma Cara, essa karma vai, joga muito vai. ADC <risos> carregadinho ou escutou? O cara falou, pulou uma esquivadinha. Vamos lá, acabou, gente. Acabou, acabou, acabou, acabou de DJ isso. Mano. Não morreu ninguém, eu confio. Se morrer alguém agora, eu não confio mais, não o Mas não Por quê? Contestar o barão? Ô, não, eles, gente... eles vão tentar fazer o barão. Vou lá hordar, vamos contestar, mano. Qual que é os fidados lá? Eu fiz, né? Não, fiz tá ali, ó. Pra não roubar o Peguei. Tirei o Fizz, hein. Soulou o Fizz, olha lá. Fizeram o barão? barão? Vamos, vamos, vamos, barão vamos, Barão Bora, estou sem o Fizz? É, vai, vai, vai, vai. vai. Ah, mas estou sem Smite, estou sem Smite, estou sem Smite. Só vai, véio. Não, que isso? A Carlos startou não. Não, sem smite, gente. Vai, vai, vai, mano. Ah, vamos. Eles sem... também estão sem smite. Tem sem smite onde? A Vita aí, filho. A ah, estar tá Bot, velho. Ah, tu tá estar tá bot, ah, isso aí é nosso então. Ó, não pode deixar roubar. Nossa, se viu garantiu, hein? Fez o dragão calou, velho. Não, claro. agora vamos lá. Não, Riven, era pra tu sair. Nossa, tu claro. é. é só sair, trolou, hein? Dá pra pegar essa vai no meio do caminho, Nossa! Peguei bonito, hein? Peguei o Blitz, hein? Nossa, já Hum, Dá tempo, hein? Se eu encostar aqui na parede, eu pego, hein? Não, não deu, não. Nossa, dá pra levar é esse garen hein? Dá pra levar no Nibidon, hein? Não, ah, é só vida, pelo menos. Não. Ah. Vou ter que ir atrás de cara hein, ver se eu consigo matar ele. Ó, oh, o Garen vai dar TP. Caraca, mano, cadê vocês, velho? O Garen vai dar TP. Não, ah, os caras cara esperam morrer pra ir. Era pra ser de boa. Já era, sai, sai, sai. Ah, tem que admitir: esse vídeo fez alguma coisa. Fazer um anjo guardião? a de mi a de a tudo mesmo. Cara. Eu tenho que admitir, meter carreguei tudo cara perdeu o baron, né? A gente não fez nada com o Baron, né, Eu acho que não. Que bosta. A bandana tira a ult do não né? Tira. A Você ult tira? fica no chão. Bom saber. Eles têm 4 dragões, se eles pegarem o próximo a gente vai perder, tá? Cara, é mesmo. E aí não vai ter choro nem vela, vai literalmente só perder o jogo. Chega aqui, gente. Top. Eu tenho um GA. Dá pra Ela fazer Tá coisa. subindo o bonde, tá subindo o bonde. Ó, oh, posso, posso estar no bonde? Calma, calma. Vamos pegar os carry. Tem que saber os carry. Já tirou um. Olha o que era ali? ó. Nossa, limpou tudo. Não, filho, filho, filho, a gente tá solo. Eu joguei muito, mano. Não, não. Fala, jogamos muito agora, é? Né? Acho que GG. Caraca! Vai levando o inibe ali, tá? Vai levando o inibe. Jogamos muito. Joguei muito. Me campa, -me. Ah, chora não. Não, não vai ser GG, não. O ele já tá revivendo. Ah, não, sim, vai ser GG. Acho que GG não vai, não. Vai, cara. Bosta. Fiquei falando muito. Falei muito. Acho que eu vou fazer uma placa Gregori. Não, vou fazer isso aqui, ó. Nossa, cat só. Só, morreu, Só morreu. Ah, mas levam dois enibe tá bom. Dois inibi? Ah, é dragão se assim, um deles, hein? Tamo na merda. Ah, mas não. não... É deles não, véio. É sim, filho. Eu roubo na ult, eu acho. Nossa A Karma morreu. Sai se vir, deixa eu morrer, velho. Ó, eles com certeza vão startar e a gente tem visão e eles provavelmente não vão querer tirar a visão porque já tá todo mundo morto mesmo, né? É. Se eles não tiraram em visão e a vai tinha. Dectar. Não, calma, tá suave. Ela tá sozinha, uma ult sua sozinha mata ele. Ah, mas eu tô revivendo, velho. Eu vou segurar... Tô indo pra aí, tá? Vou ter que matar a MF. Vai pra aí que eu tô indo pra aí. A MF perdeu o dragão já. Também. Ah, filha da puta! Brito também tem perdeu uma pra mim. Tem uma vai ali muito low, mas ela já foi base, eu acho. Não, mas de boa. Foi nada, tá no bot, tá para pra lá. Meu time e tem nenhum GG. Quem que falou isso? Ô, Blitz. Ah, tô com menos dois. Vou empurrar o bot. Monto muito pro robot aqui, que é melhor. Vamos lá, que vai ser GG isso aqui. Que garém ruim. Bora, bora, bora, bora, bora. E ó, ó, ó, Tá aqui daqui atrás, ó. que é isso? Aí você foi Disney agora, hein? Ah, se vindo não empurrou os Minions? Você podia ter fugido, você não precisava morrer. Ah, eu também. Eu até eu não vou mentir não. Eu fiz merda, vai. Só tá hein Galen. lugar Galen Blitz. Tu se garante? Não, não, não eu não mato não. Aí, leva a torre aqui, filho. Leva a torre, ó. forma aí, ó. Empurra rota, eles vão ter que segurar a torre. Essa é uma olha. Ah, Blitz quitou! Blitz tá base! Tá, <risos> não, velho. Eu não aguento matar o garenco essa vida toda, não. Ele tá de dragão, assim, ancião dá dano real. Ele já perdeu o dragão, já. Ah, não. Ele ainda tá dragão ancião. Assim, ah, por isso que eu não consigo matar esse. Só sai, só sai. O Fizz tá vindo aí. tu Fizz a vai. Ah, tu não pega aí não, filho. Te pegou. Escapou. tomou um olho agora. Vai solar? Vai solar? Solado. Assim que eu gosto, hein? Não, não vou conseguir terminar positivo, não. Só só matar três. ADC carre... carregado. Bronze. Folgado, né? Ah, descer ruim demais. A MF joga bem até. Se posiciona bem ela. Mas, mano, essa não joga muito. Peguei, peguei, isso. Essa não joga muito, cara. Eu pego. Pou, peguei. Nossa, velho. Essa MF tá com danozinho. Cabaço. Nossa, velho. Tu viu esse meu flash ult? Vai ter que levar o um inibe, senão não vai dar pra levar, não. Dá sim, não dá nada. Pegou. O, levantei. GG. Se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like. Novo meta, caindo de jungle aí. Bom pra caraca. Voltei pro jogo. ADC carregadinho. Karma, boa, boa cara. muito boa cara, tem que admitir, Karma boa. Quer alguma coisa que não sentar. Tá, CRKJ? Bem aí com Ingesta. Ingesta, pô, da hora sobre a trova. Nossa, falta 70 de XP para eu Se vocês quiserem continuar vendo vídeos assim, deixe seu like, compartilhe. Se vocês quiserem um torneio de X1, comente aí, deixe seu like e vamos lá. E desculpa a gente, me revoltei só um pouquinho.